Na entrevista do AAA de hoje, eu tenho a honra e o prazer de receber uma pessoa que eu admiro muito, que é o Cláudio Zini. Cláudio, eu falo sobre um pouco da trajetória dele a história da Pormadi nas minhas palestras. E o Claudio é um assíduo assinante do AAA e tem uma, uma visão que eu acho muito prática, muito pragmática da inovação. Cláudio, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui também, Arthur. Maravilha. Cláudio conta para o pessoal, porque o que eu acho um ponto de partida, quando a gente pensa em inovação, as pessoas imaginam que nós vamos falar só de startups, empresa de aplicativo, o que a Formade faz? Olha, nós temos, uh, todo o pessoal da Formade tem um propósito, e é qualidade de vida no trabalho. E eu penso assim, a inovação, ela nasce da liberdade. Então, além da muita liberdade aos colaboradores, a inovação só ocorre também quando... As pessoas estão felizes de bem com a vida. E o que chama a atenção é que vocês conseguem estabelecer esse ambiente numa indústria. Vocês fabricam portas, né? Então, não, não estamos falando aqui de uma empresa de desenvolvimento de software. É, quando que vocês tiveram esse acordar para o tema da inovação muito importante dentro de uma indústria? É Quando eu fiz uma viagem ao Japão em 88, visitar empresas sobre administração participativa, Aquelas uh, belezas que o Demi e o Peter Drake implantaram lá nos anos 50. Aí, numa palestra com um guru japonês, é, tradução simultânea japonês-português, ele falou assim, erros são tesouros. Aí, na hora, pensei, nossa, então, estou rico? <risos> Mas, realmente, nós aprendemos com os nossos erros. E aprender com os nossos erros é ser inteligente. Agora, aprender com os erros dos outros, né aí é ser sábio. Aí, na volta, imediatamente, contratei um consultor na RDRH e ele falou assim para mim, Cláudio, põe no papel os valores da empresa. Assim. E eu criado nos, na Igreja Católica, os 10 mandamentos, fiz lá e tal. Aí, os fortes, assim, ficou o terceiro, desobedecer para fazer o melhor. Não é para o colaborador fazer o que, ele, ah, o que foi pedido para ele fazer, Mandar nem se manda mais. Porque hoje uma... Uma empresa de sucesso, ela é como um organismo vivo, descentralizada. Exemplo assim, ninguém é de uma floresta nativa, ela funciona sozinha. E envolver os funcionários na tomada de decisões gera um clima rico de energia, entusiasmo e ainda inspira criatividade na busca por soluções. Existia um estigma de que esse tipo de coisa podia ser colocado no chão de fábrica, porque é um clima que nós vemos num um ambiente como esse, né? um ambiente é, onde tem muitos jovens, muito garo muitos garotos desenvolvendo suas empresas, é, mas numa geração anterior de empresas, pouco se falava disso. Existia um certo estigma quando você começou a colocar isso em prática, de que no chão de fábrica, que parece uma coisa tão dura, tão metódica, é, esse papo de errar, esse papo de abrir a possibilidade das novas ideias, era um estigma? Vocês tiveram que quebrar parte dessas ideias pré-concebidas? Teve. É, bom, nessa época eu já estava, digamos, no, na direção da empresa e estava sozinho. Porque se eu tivesse acionistas juntos, não não ia dar certo. É uma coisa que tem que ser de cima para baixo. E com os colaboradores, na época, começou a haver um tumulto no primeiro mês. É, porque foi eu foi, assim... Foi como se pegasse na volta do Japão um Parlelipipto e colocasse em cima do acelerador. Vai ser assim. E a turma que estavam é, não aceitando, eu reuni todo mundo numa sala e disse, vocês querem a volta ao passado? Não, aí queriam matar eles lá que não estavam querendo essa liberdade total, né? Uhum. E aí fluiu até hoje e hoje eu, eu fico admirado assim que quem entra novo na empresa depois de dois dias, ele já se adapta a esse sistema. Então, quer dizer, teve que ter uma tomada de decisão quase autocrática para prover o auge da democracia, que é ter muita liberdade. É, teve que ter uma... Porque isso é importante discutir, porque algumas pessoas acham que essa liberdade vai surgir de forma plenamente democrática. E nem sempre é o que acontece, né? Nem sempre é o que acontece. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu quando eu tive a oportunidade de conhecer a Pormade, Cláudio, é, foi aquele sistema de incentivo que vocês dão à inovação, né? Porque inovação não é simplesmente uma ideia. Completar um ciclo em que uma ideia promove uma nova forma de fazer alguma coisa. Como que vocês conceberam aquele sistema de remuneração para o indivíduo e o quanto que isso foi importante? É, foi no, no Japão, aquele guru que falou em né? erros são tesouros. Aí numa outra palestra também com o Tom Peters, eu gosto muito dele, esse guru. Ele falou assim, premia a coisa mais idiota que aconteceu na semana. Porque se você tem o erro, você tem um problema. você tem o problema, você tem no mínimo três soluções. Então nós começamos a, a pagar 10 reais para quem é, escrevesse o erro da semana. Certo? E não precisava dizer quem que errou. E nenhum é, podia copiar o erro do outro e recebe 10 reais e cai na sua conta. Isso aí. E a semana seguinte é sobre a coisa boa também, para falar de coisa boa, né? E com isso todo mundo participa e aí eu comecei também a remunerar pela pelo resultado. Então, os, os primeiros cinco dias de, de uma solução tomada, o dinheiro vai no, no bolso do colaborador, cai na conta dele no banco, né? Uhum. Ou, ou da equipe, e aí eles que se dividem para ver quem que teve a, a, a ideia e a execução. E é feito assim, é, descobriu o seu resultado, aguarda três meses, controla-se, uhum. e é aquilo mesmo, a economia que a empresa teve vai para o colaborador ou para a equipe. E aí todo mundo fica antenado é, nas reuniões, é sobre o. Sempre eu participo de todos os cafés, é 9 da manhã e às 15h30 da tarde, onde um colaborador ele fala o faça mal feito, que é o. Faça mal feito o que, o que precisa ser feito e não faça bem feito o que não precisa ser feito. E às vezes, Pas, meu colega do lado já tem a solução. Perfeito. E aí, todo mundo se interessa por isso, porque daí tem que fazer uma melhoria. E a melhoria nós vamos conquistar, né? Se a gente conseguir o resultado. Aí, um outro colaborador fala também o impossível. Essa é do Joe Barker. Uhum. O que hoje é impossível, mas que se fosse possível, mudaria drasticamente para melhor nossa forma de trabalhar e de viver. E as pessoas adoram ouvir isso também, porque se conseguirmos o resultado, né? E também isso é falado na hora do café, na rádio, no, no som ali, onde toda a fábrica ouve, a fábrica está parada nesse momento. Então alguém da fábrica também começa a, a se interessar por ouvir para participar. Né? Aí então se nós somos em 650, somos 650 patrões, porque do resultado todos vão participar.